Tudo certo aqui, diretor? Cinegrafista, tudo bem? Beleza. Agora vai. É a EBC em Tóquio, valendo! Salve, salve pessoal, beleza? Eu sou Leandro Alarcón e vou trazer aqui no canal da Agência Brasil tudo sobre a participação do time Brasil lá no Japão. Olha, ah, eu queria estar lá em Tóquio, viu? Mas como eu não consegui inserir, vamos por aqui mesmo. <risos> Sexta-feira, no final do dia, eu vou trazer para você um resumo do que aconteceu nos Jogos e te passar também a agenda e a expectativa para a próxima madrugada de Olimpíada. A gente vai falar sobre curiosidade da cultura japonesa, acompanhar a classificação do Brasil no ranking olímpico e falar sobre os esportes presentes lá em Tóquio. Mas deixa eu falar também um pouquinho sobre mim, olha já fiz de tudo viu, desde futebol como a maioria dos brasileiros, corrida de rua, esse aí inclusive sou eu, numa meia-maratona até escalar, vulcão, mas acabei mesmo me firmando no mundo das lutas, olha aí o Itiquimono. Mas como eu nunca tive muito talento, acabei virando de jornalista mesmo. Lamentações à parte, fique ligado aqui no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações porque aqui você vai ter muito conteúdo, muita informação do Brasil Lá em Tóquio. Beleza, galera? Então, saiu Nará!